Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome, meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua maior dificuldade em começar a ler a Bíblia? Ou quem você discipula, alguém que você tem acompanhado numa caminhada cristã, qual é a maior dificuldade dessa pessoa em começar a ler a Bíblia? Essa semana eu me dei conta que umas cinco pessoas ao meu redor estavam tendo muita dificuldade de começar. Algumas pensavam assim, qual versão, qual Bíblia que eu uso? Outras falavam, ah, mas eu vou começar a ler lá de Gênesis, o que, que eu posso ler, o que, que eu vou entender? Eu queria deixar três pontos principais que eu acho que podem te ajudar, tanto a abençoar pessoas, quanto na sua própria leitura. O primeiro ponto, e o mais importante de todos eles, é o seguinte, quem escreveu a Bíblia é o Espírito Santo. Lá no começo da Bíblia, fala assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E mais pra frente fala que Jesus era o verbo. Então, desde o início, Jesus estava ali. Jesus era o verbo que se fez carne. Verbo é aquela palavra de ação, de atitude, sabe? Não é só um sinônimo, um adjetivo, não é só uma característica, uma pessoa. O verbo é uma, uma palavra que fala, que vai, que faz, que é, que começa, que inicia, que lê. Então, a primeira coisa é que a identidade de fazer de Jesus já estava desde o início, lá na Bíblia, e está até hoje. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é enviado pelo próprio Cristo para nos abençoar. O Espírito Santo é quem inspirou os homens que escreveram a Bíblia a ler. Muitas vezes você não lê porque pensa assim, ah, mas foram homens que escreveram. Assim, sinto me informar, mas tudo que você lê na sua vida foram homens que escreveram, inclusive ciência. Eu sou cientista, eu faço artigos científicos como profissão e eu faço lá meus experimentos e testo as minhas hipóteses e vejo o resultado, se sim ou se não. Então, a ciência, ela não vai ir contra a Bíblia. Ela simplesmente é algo escrito que na minha concepção é a identificação do que Deus fez. Mas isso é uma história para outro vídeo. O que eu quero te dizer é o seguinte. Quem escreveu a Bíblia é o mesmo Deus do começo, que estava no meio, que está no fim, que está em você e em mim. Então, é o mesmo escritor. É como se você estivesse lendo uh, o livro do Harry Potter com a J.K. Rowling do lado. Ou as Crônicas de Nárnia. Com... Entende? É, ele está em você e ele que escreveu. Então, a primeira coisa é que é como se você tivesse ali um, um tradutor simultâneo. Peça ao Espírito Santo revelação. Quando você tira a foto, antigamente, você revelava a foto. Então, você tinha ali uma imagem mais nítida, mais clara do que a foto anterior, que ficava naquelas caixinhas marrons. Então, você precisa ter uma visão mais clara, mais nítida da palavra de Deus. A revelação vai vir através do Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Então, primeira coisa, peça para o Espírito Santo te ajudar. Fala, Espírito Santo, eu quero revelação. Espírito Santo, eu vou ler o que o Senhor escreveu. Me explica, me ensina, me mostra, me... Coloca no meu olhar, coloca no meu entendimento o que, que o senhor estava querendo dizer. Essa é a primeira coisa, a primeira coisa. Espírito Santo, escrever a Bíblia. O Espírito Santo está em você. Pergunte para o Espírito Santo que ele vai te ajudar. Levando em consideração que Deus é tudo pode, é maravilhoso, te ama, é o Deus do impossível. Isso aí a gente já entendeu que você já vai ter uma bênção ao ler, beleza? Mas agora, o ponto principal. Qual Bíblia? Muitas vezes a gente vai na igreja e os irmãos já todos conhecem o um versículo de Cor e todo mundo fala junto uma versão ali e você fala é essa versão que eu tenho que saber para falar de Cor com os coleguinhas. A melhor Bíblia é aquela que você entende. Às vezes todo mundo da seu discipulado lê a NVI, que é a nova versão internacional. Ou todo mundo lê a ACF, atualizada, Almeida. Tem várias versões. A Bíblia mesmo ela foi escrita basicamente em hebraico e grego. Então, ela foi traduzida lá por Martim Lutero é, em alemão, já foi traduzida em latim várias vezes em Roma, e foi sendo traduzida a vida inteira para todos os idiomas, é o livro mais traduzido da galáxia. Claro, óbvio, evidente, que você acaba perdendo um pouco na tradução, nas adaptações, na, nas revisões da, da, das versões bíblicas. Então, tem algumas que as igrejas já entenderam que é um bom, uma boa tradução. Então, elas usam essa com mais frequência. Mas a melhor Bíblia é aquela que você entende. Geralmente, eu costumo dizer para os meus é, abençoados né, que andam comigo, que são incríveis pessoas, eu costumo dizer para eles que eles têm que começar pela NTLH, chama Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é quando você é, traduz a Bíblia numa linguagem um pouco mais atual, um pouco mais moderna. Então, palavras como galardão agora são recompensa. Entende o que eu quero dizer? Isso pode ajudar pessoas que têm um pouco de dificuldade de aprendizado, vocabulário baixo, ou até mesmo preguiça de entender, até a um pouco mais de engajamento na leitura, porque as palavras não vão ser mais um empecilho tão grande para entender o contexto. Eu acredito que a melhor Bíblia realmente é a que a pessoa entende. Então, essa NTLH é a que eu costumo dizer para as pessoas começarem, pelo menos para que elas tenham um entendimento principal do que está sendo escrito. E é uma Bíblia, como outra qualquer. É, a diferença entre aquela bíblia azul de letras douradas que geralmente a igreja católica usa com a bíblia preta da igreja evangélica São alguns versículos e livros a mais que tem na bíblia azul que não tem na nossa bíblia geralmente Procure saber isso também Mas geralmente a bíblia evangélica NTLH ela já vai ter o foco no evangelho e já vai trazer isso Então é uma dica eu acho que ajuda bastante a pessoa quando tá lendo entender o que ela está dizendo, pelo menos aquelas palavras, e isso faz ela ter mais vontade de ler e vai parar menos vezes. Ah, não tem dinheiro para comprar uma bíblia agora. Baixa online de graça, vai lá, JFA Offline, no Play Store ou na iOS, sei lá, vai, baixa um aplicativo. Porque se você consegue baixar o Instagram, você consegue baixar o WhatsApp, você consegue baixar o Facebook, eu tenho certeza que você consegue baixar uma bíblia. E nessas bíblias mesmo você já consegue mudar a versão. É muito simples. Então, versão 1, escrita, Jesus ensinando o tempo todo através do Espírito Santo. A terceira coisa, por onde começar? Muitas pessoas falam, não comece por Gênesis, porque o Senhor Deus ainda não tinha revelado Jesus ali. Eu creio que Jesus está revelado desde a capa da Bíblia, sabe? Então, eu acho que em Gênesis você vê Jesus sim, em Êxodo também, em Números também, em todos os lugares da palavra de Deus. Mas, eu concordo com uma visão de entendimento do momento que você está vivendo. Hoje, nós aqui, seres humanos de 2020, é, nós estamos vivendo na dispensação, na era da graça, que é o que Jesus permitiu que a gente vivesse. Então, Jesus vem, ele faz o sacrifício, ele nos entrega a salvação, o Espírito Santo Consolador é enviado para a igreja, e nós agora temos autoridade, no nome de Jesus, de fazer grandes coisas, e temos igrejas para para levar, porque o mandamento é ir de pregar o evangelho a toda criatura, amar ao próximo. Então, é isso que nós temos que fazer. Dito isso, eu acredito que é muito bom para novos convertidos, ou para alguém que quer iniciar um plano de leitura bíblica, iniciar pelo Novo Testamento, sim. Mas não porque o Velho Testamento não mostra o Deus, por favor. Mas porque o Novo Testamento tem os quatro primeiros livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a história de Jesus de quatro pontos de vista diferentes. Então, eu até vou colocar no final do vídeo uma indicação de outro vídeo onde eu explico a diferença desses quatro, mais ou menos. <risos> então, os quatro primeiros livros do Novo Testamento são quatro testemunhos de quem era Jesus nessa terra, escritos por Mateus, escritos por Marcos, que eram apóstolos, escritos por Lucas, pela narrativa de Paulo, Marcos, pela narrativa de Pedro, e por João que era o apóstolo amado, discípulo querido de Jesus. Então, você tem ali quatro versões da história de Jesus, de quem Jesus era, do que ele fez, e isso é a base do Evangelho. O Evangelho é acreditar que Jesus é Deus e morreu por você para te salvar e te amar, e você ter vida eterna a partir dessa fé. Então, esses quatro livros é, é o principal. Se você não leu, você não sabe a fé que você está professando. E é muito gostoso de ler. São textos incríveis, Jesus era muito engraçado, Jesus é, é muito sábio e... E surreal, assim, ele surpreende a gente. Eu até choro, porque eu fico muito emocionada. Depois desses quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a história de Jesus, vem Atos, Atos dos Apóstolos, que é explicando o que, que os apóstolos fizeram depois que Jesus voltou ao Pai. Muitas pessoas pensam que Jesus foi lá, morreu crucificado, e aí ressuscitou e tchau, obrigado. Mas não foi assim, não. Quando ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias aqui na Terra ensinando os apóstolos os discípulos, as pessoas dando testemunho, pregando evangelho, para depois subir aos céus, depois de 40 dias. E aí, depois de 10, ele manda o Espírito Santo Consolador para dar autoridade e dar dons espirituais para que a gente pudesse fazer a obra que a gente faz como igreja. Então, depois desses quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem atos que é justamente os atos, as atitudes que os apóstolos tiveram depois, pregando, abençoando, curando, é, fazendo as pessoas orarem em línguas, fazendo as pessoas serem curadas, é, partindo pão em todas as casas, ajudando os irmãos, fazendo santa ceia toda vez que se encontravam. Então, esses são os atos dos apóstolos. Depois, vem as cartas. As cartas... Filipenses, Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Catandienses, são cartas dos apóstolos para as igrejas daqueles lugares. Então, Filipenses é uma carta escrita para a igreja de Filipo. Tessalonicenses é uma, uma carta escrita para a igreja de Tessalônia. Efésios para a igreja de Éfeso. Então, dessa forma, você vê já os, os apóstolos dando dicas, dando direcionamento, dando conselho para as igrejas daquele tempo, daquele momento pós-Jesus, que é uma bênção, porque hoje eu e você vivemos em igreja pós-Jesus, então aquelas cartas, elas servem para nós, então fala assim, gente, não fofoca não, gente, para de preocupar com seu pecado e vai abençoar as pessoas, gente, é, para de moralidade sexual, porque isso aí só vai te afastar de Deus, entende? São coisas atuais, coisas que você pode facilmente... Trazer para a hermenêutica, trazer para sua vida de hoje, da igreja hoje. Então, por isso que nós geralmente falamos, comece lendo os evangelhos, porque você está falando de Jesus e é Jesus que você crê. Depois, leia os atos dos apóstolos para saber como você deve agir, porque você é um apóstolo, você é um enviado. Você é, sim, um discípulo do Senhor Jesus. Depois, as cartas que vão te falar como você deve agir como igreja. E aí, o que, que vem Apocalipse? Apocalipse não é fim do mundo, é revelação. É o que vai acontecer no fim da história, é o spoiler do planeta Terra. E aí, quando você lê isso, você vai ter esperança, porque você vai entender que não importa o que aconteça com essa galáxia, com essa Terra, com esse planeta, com esse povo, Deus vai te livrar, Deus vai te curar, Deus vai te salvar, você vai ser bem-aventurado, mais do que vencedor. É isso que a Apocalipse diz sobre aqueles que creem em Deus. Então, por isso, começa lá no Novo Testamento. Se você não sabe por onde começar, se não quer começar exatamente por Mar, Mateus, comece por João, que é um ponto de vista de alguém que era muito amado por Jesus. E uma vez que você tem esse entendimento de que Jesus te ama muito, toda a revelação da Bíblia fica mais fácil. Porque o ponto principal da Bíblia inteira, de todos os 66 livros, é que Jesus é Deus, morreu por você para te salvar, para que você tivesse o Espírito Santo aí dentro, para te trazer paz. E para quando você morrer, você só descansar e dormir, porque logo, logo... Você vai descansar no Senhor, num lugar onde não tem tristeza, onde não tem mágoa, onde não tem boleto, onde não tem quilos a mais, onde não tem epidemias, né? Enfim. Amém? Eu espero que isso tenha te ajudado, se você ficou até agora. Dá uma olhadinha no, no, na descrição aqui, que eu sempre coloco os textos bíblicos. E do ladinho aqui eu vou colocar um vídeo que eu já publiquei, que fala justamente sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, e como isso mostra quem Jesus é. Que o senhor te favoreça.